Bora vai, muita gente tá pesquisando aqui como acessar minha conta no Hotmart, como faço para acessar o meu curso no Hotmart, porque eu não consigo entrar na Hotmart, como faço para me cadastrar no Hotmart, como ver meus cursos, você pode ver que isso aqui tá muito repetitivo né, como acessar o produto que comprei na Hotmart. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital, pra quem não me conhece, não me acompanha aqui no canal, porra, me chamo Miguel, tá eu trabalho com tráfego pago, marketing digital, tudo que envolve empreendedores online, eu trabalho hoje na internet com muito orgulho aqui, pra trazer pra vocês aqui conteúdos insanos, Reais, integrou sabão, verdadeiro, nada de frucatulha, né, de gurus e play aí, filho, vou nem falar esse nome, porque dá vontade de vomitar nesse nome, tá, então galera, e bom galera, nesse conteúdo de hoje, nesse vídeo, eu vim trazer para vocês aqui um conteúdo mais bem elaborado, mais bem detalhado, pesquisei, busquei aqui no Google, e você também procura, por esse tipo de conteúdo, tá, como que você faz para acessar um produto que você comprou no hotmart um curso de um e-book tá um produto ali exclusivo que você adquiriu através do Hotmart nesse vídeo nesse conteúdo eu vou te mostrar como que você faz para acessar de forma correta ok se você comprou ali de algum produtor tá por você comprou na internet você viu algum anúncio você clicou nesse anúncio ok e você adquiriu esse produto então você recebe um login específico ok a qual você vai estar acessando o teu produto porque lá dentro não precisa de você ter uma conta no Hotmart não precisa de você nem né, ter um cadastro ali ok como a gente tem não necessariamente você que comprou você que é um cliente você não precisa de fato tá acessando ali você não precisa acessar né, por não ter um cadastro, ok? Bem simples o processo. Então eu vou ensinar para vocês como é que você faz para estar tá acessando, ok? De forma correta, ok? O teu produto que você comprou, que você adquiriu. Ou seja, qualquer produto na Hotmart. Então fica comigo, beleza? Se você já gostou da ideia... Cara, é o seguinte. Senta o dedo aqui embaixo. E se inscreve no canal, deixa o seu like e o seu comentário, que vai ser muito importante. Se você é novo aqui, chegou agora em paraquedas, sendo dele aqui embaixo, velho. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e o seu comentário, que vai ser muito importante, tá bom? Então chega de mimimis aqui, frocatulhos. bora para mais conteúdo aqui ensinando na prática, que eu vou te mostrar para você todo o passo a passo, aqui na tela do meu computador. Vambora! <tune> <tune> Parabéns! Vamos iniciar aqui todo um processo de uma compra, tá bom? Que você está começando agora. Você encontrou um produto, você gostou desse produto, você vai comprar esse produto, beleza? Então você vai vir aqui, tá? Aqui no checkout do produto que você já sabe demais, ok? Você já sabe muito bem disso né? Já tá barba grande disso ok então você vai ver aqui no checkout que você vai colocar as informações necessárias que o nome completo tá o teu e-mail muito importante ó. o e-mail de compra você vai confirmar o e-mail de compra e seu cpf aqui certo e você vai fechar aqui a sua compra né para você acessar o produto certo então você preenche aqui clicou aqui agora em comprar ok a você comprar você vai ser adicionado né a você é clicar em comprar você vai receber uma confirmação no e-mail ok do produto que você comprou tá então você colocou o teu e-mail bonitinho lá tudo certo beleza então você vai receber o acesso tá desse determinado produto dentro do teu e-mail tá bom sem frucatura gente pelo amor de deus tá então é você adquiriu o um produto tá aqui ó tá aqui todos os dados aqui de compra do produto tá o nome do produto aqui ó, por exemplo aqui tá ó então aqui o nome, o nome do produto tá o valor que eu paguei do produto Tá, o produtor também o nome do produtor certo o nome do produto ok e aqui também esse código aqui ó que isso aqui é o código né que você pode estar fazendo reembolso que inclusive tem um vídeo também ensinando você como fazer reembolsos aqui também no canal beleza é tá tudo aqui embaixo do tá, vídeo aqui ou aqui na ou aqui em cima aqui passando aqui no card aqui em cima certo para você também tá conferindo esses vídeos também de reembolsos tá na hotmart certo então você consegue aqui receber todos esses dados aqui específico tá bom é aqui, né, onde você vai acessar exatamente, porque okay, Todo todo processo, o passo a passo, tá? Então, você vai acessar aqui dentro que, na, na, acessar o meu produto, tá? Você vai clicar aqui nesse botãozinho, ok? No teu e-mail, tá? Fica tranquilo que no, no teu e-mail, em algum ponto aqui, ó, na parte de atualizações que você recebe, tá? Se você entrar na aba de, de spam, você promoções social, tá? Principal aqui, fóruns, tá? Você pode entrar aqui, ok? Em atualizações que você vai encontrar esse e-mail aqui tá se você é, recebeu o acesso fica tranquilo que tu vai receber ele aqui tá não pode errar o e-mail tá então beleza você recebeu o um e-mail tá você aqui que agora é acessar o meu produto clicou aqui certo tudo que na real me olha só de forma que automática certo você já vai é, receber já ok já essa paginazinha aqui ok essa página aqui é onde de fato você vai pegar um e-mail tá que você comprou você vai colocar aqui você vai criar uma senha tá uma senha específica que é somente sua ninguém ninguém vai ter acesso a essa senha somente você vai ter acesso à tua senha aqui específica tá bom então você vai criar uma senha aqui ó você vai colocar aqui na aba aqui de senha certo beleza você colocou o um e-mail tá e você agora vai clicar aqui ó em entrar beleza e você clicar em entrar você vai acessar o teu produto tá bom bem simples tá vendo aqui aqui já vou ter essa o meu curso tá o meu e-book certo e você vai conseguir ter acesso a tudo que você adquiriu que você comprou tá tem muita enrolação bem simples o processo tem muita gente não faz para mim é, acessar um curso que eu que eu comprei no hotmart como é que eu faço para mim poder acessar é minha aba de cursos como é que eu faço para me acessar muito mais para ver um curso meu então tá tudo aqui gente esse aqui é que é o processo tá bom aqui da forma que você não tem conta eu tô botando aqui tá um conceito que a qual você não tem conta você não tem cadastro tá bom então você consegue entrar por essa fórmula aqui por esse meio tá bom agora se você já tem um cadastro ok aqui no hotmart eu vou te mostrar aqui agora tá um outro ponto outro ponto que dentro do hotmart se você quiser acessar o okay, que a parte de cursos que você comprou tá você consegue também tá entrando no hotmart tá bom aqui ó, na conta já dentro da conta mesmo tá bom se você é que caso queira é, fazer um cadastro também tem vídeo aqui no canal também que se você criar um cadastro aqui no hotmart também tá eu vou te passar para você não card aqui em cima em algum ponto dessa tela fique atento beleza e é que você vai vir entrar aqui entrar aqui na aba de cursos aqui você pode ter um monte de curso aqui tá ver produtores e etc ok você vai vir aqui ó no canto aqui ó esquerdo tá que vai vir aqui ó você vai procurar aqui ó nessa caixinha aqui ó tá tem aqui meus produtos mer é, mercado de afiliação e ferramentas e minhas compras vai clicar aqui ó, em minhas compras, tá? clique em minhas compras, certo? E show de bola aqui tá os produtos, tá vendo? Carregando aqui, ó, todos os produtos que você comprou, que você adquiriu, tá? Então aqui, por meio aqui, ó, de minhas compras da, aba de, da opção, de minhas contas, você você consegue, você consegue, tá? Tá acessando os teus produtos, tá bom? Tá aqui, ó, todos os produtos que eu comprei no Hotmart, tá tudo aqui, ó, tudo bem bonitinho, inclusive aqui, ó, tá o curso aqui, ó, tá bom? que nós acabamos de entrar aqui, isso aqui, ó, tá? Mais de um milhão, né? De arquivo, então tá aqui, ó. Certo, então, do produto. Então, aqui são essas fórmulas aqui que você consegue tá acessando os teus produtos, ok? Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui que eu vou te ajudar, que eu vou ter a honra, tá bom? E lembrando, eu eu vou te ajudar, ok? Só vou ajudar as pessoas de fato que for inscritas no canal, tá bom? Se você não for inscrito, nem, nem me pede, me ajuda, ok? Só me confirma a tua inscrição, deixa um comentário e um like, ok? você volta aqui e que me pergunte que eu vou te ajudar ok então aqui no canal está liberto aqui somente aberto para as pessoas que de fato me fazem sentido me fazem diferença que me faz crescer também tá que eu vou ajudar todo mundo eu vou, eu vou ajudar todo mundo crescer com suas informações com que vocês realmente buscam e almejam aqui no canal tá bom muito obrigado por tudo que você que ficou até aqui no final cara Deixa deixe seu like esse seu comentário se inscreve no canal porque vai me ajudar demais isso aqui tá sendo muito assim prazeroso que haja um conteúdo específico para ajudar vocês e é isso aqui. Esse muito enrolação aqui, gente. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus e até um próximo conteúdo. Bora!